Oi gente, aqui é a Ana do canal Criativa Plantas e hoje eu vou mostrar para vocês essa maravilhosa planta. Esse philodendro é conhecido como philodendro brasil, em referência ao amarelo da bandeira brasileira. É uma planta herbácea e tropical. Essa bela planta é ideal para plantar em vasos ou cestas pendentes, adornando interiores bem iluminados. Também pode ser plantado em canteiros, fazendo vezes de forração de meia sombra, pois ele se espalha facilmente e pode também ser plantado em árvores, porque é uma trepadeira, tá bom? Deve ser cultivado sobre meia sombra ou luz difusa, em solo fértil, enriquecido com matéria orgânica e irrigado frequentemente.